Você está buscando um pacto de riqueza e prosperidade? Um pacto que vai resolver os seus problemas quase que instantaneamente? Um pacto com criaturas antigas e poderosas que vão trazer os seus desejos mais ocultos para a realidade? Veja este vídeo até o fim para você entender como tudo isso funciona. E aí, bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e que o sol possa iluminar o nosso encontro. Eu recebi várias mensagens por direct depois do último vídeo que eu gravei falando sobre invocação de espíritos e portais espirituais, que eu vou deixar aqui em cima nos cards caso você queira ver. E essas mensagens me trouxeram diversas dúvidas de vocês aí do outro lado a respeito de muitas coisas místicas, mágicas que rolam pela internet. Hoje eu vou falar sobre...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 coisas relacionadas à magia e espiritualidade. Assim fica mais fácil de eu te notar. Sem contar que existem outros benefícios incríveis que você pode adquirir. Pra você saber qual benefício é melhor ou se encaixa dentro da sua realidade, fazer parte do nosso grupo secreto, por exemplo, aonde a gente trabalha com magia, aonde a gente fala sobre magia e tem vivências incríveis mensais, aqui embaixo, do lado do inscreva-se, tem o botão seja membro. Tem todas as opções aí, escolha a que melhor se encaixa para você e vem fazer parte da nossa revoada. Usando uma lógica mágica, uma lógica espiritual, trabalhando agora nesse raciocínio duas regras mágicas, que é a regra da criação e a regra da transmutação, não se cria nada se você não tem os materiais necessários para que aquilo seja criado ou a energia necessária para que aquilo seja criado. E a transmutação, onde não se transforma nada que não tenha o potencial para ser outra coisa. Ok? Quando a gente compreende essas duas situações, fica mais fácil a gente levar o raciocínio de como um pacto verdadeiramente funciona, tá? Agora, a gente vai entender que o processo de um pacto é baixa magia. O que, que é baixa magia? É quando a gente precisa de um espírito, um ser, uma criatura, uma entidade, para poder auxiliar algo acontecer na nossa vida porque nós ainda não temos a capacidade de fazer com que aquilo aconteça Aconteça. A gente não tem as forças necessárias, o conhecimento, enfim, necessário para que a magia aconteça. Então, um pacto, ele vai ser um tipo de baixa magia, porque a gente está é, contratando uma força externa para poder atuar sobre a nossa vontade. Aí a gente chega dentro da força, né, do, do espírito, da entidade, da criatura, da divindade, enfim. Não importa o nome do ser, da criatura que você vai colocar nesse exemplo, mas para que fique mais fácil de entender, para que um pacto aconteça, a gente tem essas, essas visões, o pacto ele vai funcionar em cima do indivíduo ele vai funcionar em cima da realidade daquele indivíduo, ele vai trabalhar em cima daquela capacidade o indivíduo, ele quer ser o que? Vou botar aqui como exemplo ele quer ser um cantor famoso, ele já canta? sim, já canta, ele toca? sim, ele toca, aí o indivíduo vai lá e ele vai contratar esse pacto, seja com uma pessoa, ou seja com ele mesmo direto com a criatura. E o pacto funcionaria como? A criatura ela vai ser invocada a energia daquela criatura vai ser invocada, também não vou falar de método, porque cada sistema vai invocar da sua maneira a criatura, o espírito, a força. Olha só que interessante. De repente, você pode fazer um contrato onde a sua riqueza ela vai ajudar pessoas pobres. Por que não? Por que a gente tem que pensar que o pagamento tem que ser um pagamento negativo? Por que, que a gente tem que demonizar as forças que nos ajudam? Não é assim. As coisas não funcionam desse jeito. Depois que eu conseguir minha fama e meu sucesso, eu vou matar um monte de criança num culto satânico. Não é assim que funciona. Compreende? Então eu posso simplesmente trocar com a força na hora que eu contratei e pactuei aquilo, que a partir do momento em que eu fizer sucesso, eu vou ajudar quem precisa. Eu vou botar gente que não está tendo oportunidade para trabalhar comigo para poder crescer. Eu vou ajudar quem é carente, eu vou ajudar a instituição, eu vou ajudar pessoas que precisam de dinheiro e não tem oportunidade. Isso um pagamento então essa criatura essa força ela vai vir até o indivíduo e ela vai causar no indivíduo movimentos na vida dele para que uh, ele se direcione para o objetivo então voltando o exemplo lá do menino que quer ser um cantor famoso então ele foi lá ele fez o pacto trouxe essa criatura para a vida dele né e uh, essa criatura, de repente, afastou os amigos, afastou ele das festinhas, afastou das baladas, e ele se tornou, por um período de tempo, melancólico, vamos dizer assim, tá? Isso é um exemplo, tá bom, gente? Eu tô dizendo pra vocês como, de certa forma, poderia funcionar. Porque a força invocada, ela vai agir dentro da realidade de cada um. Então, neste exemplo, ela vai funcionar desse jeito. Então, o que aconteceu? Esse menino em específico ficou retraído porque perdeu o amigo, parou de ir para festa né, e nisso ele começou a escrever ele começou a escrever músicas, começou a escrever uh, novas melodias, buscar novos uh, instrumentos e coisas para ele aprender e aumentar o repertório musical e a pessoa passa a, a vivenciar circunstâncias que a obrigam a sair da zona de conforto nesse período de tempo como ele estava muito sozinho e ele tinha muitas músicas que ele acabou compondo, ele decidiu criar um canal no youtube Postou lá as músicas dele e acabou viralizando uma das músicas que ele compôs nesse período onde ele estava... Uh introspecto certo aí a gente percebe que essa energia precisou afastar ele dos amigos porque ele estava perdendo foco que essa energia uh, fez com que ele experienciasse coisas novas desde emoções que ele talvez não tenha tido a novos instrumentos porque ele estava com mais tempo e aí ele decidiu usar aquilo que ele tinha criado para poder fazer a magia acontecer a magia acontece porque ele decidiu fazer então o espírito ser a criatura trouxe situações para a vida daquele indivíduo para que aquele indivíduo efetivamente conseguisse se localizar dentro da realidade a, a qual ele espera, a qual ele deseja. Ele queria, ele queria sucesso, ele queria fama na música, então aquela energia levou ele até a direção aonde ele precisava efetivamente estar. E é aí neste momento que as pessoas acabam caindo do cavalo, porque uh, este pacto de riqueza, sucesso, enfim, ele vai direcionar a vida da pessoa para onde ela tem que estar, tá. depois do, do momento onde ela chegou ali, aonde ela precisava estar, dali para frente é trabalho dela. Então, a partir do momento em que você abriu a portinha, né, do sucesso, porque a criatura te levou até lá, dali pra dentro é com você. É você que tem que seguir o resto do caminho, porque aquela força moveu a sua vida te dando as armas necessárias pra você atingir o seu objetivo. Dali pra frente é com você. E dali pra frente começa você pagar a sua dívida com esta criatura. Então percebam que a partir do momento que o pacto, vamos dizer assim, se concretiza e você entra na alta magia, o que é alta magia? O mago, o bruxo, a pessoa fazer por conta própria, sem invocar outras forças à sua própria realização. Deixar de dormir o tempo que normalmente dorme, deixar a preguiça de lado para poder realizar os objetivos. Isso é alta magia, quando você coloca você como a força principal e torna os seus desejos realidade. Abaixa a baixa magia ela te trouxe conhecimento. Quando você invocou a força, a força te levou aonde você precisava estar. Agora, dali pra frente, é com você. Então, o contrato, na verdade, não é com o mago, com o bruxo, com o feiticeiro. De certa forma, ele vai receber, talvez, a parte que ele cobra, mas aí é com você e aí vem um bom sacerdote, um bom magista, uma boa pessoa que está trabalhando com você. Essa pessoa ela tem que te dar a mão. Essa pessoa ela tem que estar tá do seu lado quando você de alguma maneira alguma coisa acontecer para mexer sua vida, tirar você da zona de conforto. Ela fala: calma, respira, respira e enxerga a oportunidade, porque magia é isso. Porque o mago, o bruxo, a feiticeira que trabalha com esse tipo de mudança de vida de verdade, ela está do seu lado para te auxiliar no processo. E normalmente todas essas pessoas, elas são bem sucedidas também. Porque se elas não são capazes de levantarem o próprio sucesso, elas não conseguem levantar o sucesso de ninguém. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco mais o que é um pacto e como necessariamente um pacto espiritual funcionaria. Uh, e deixar muito claro de que você tem que conhecer e saber o lugar onde você está indo atrás desse tipo de procedimento e se esse ambiente ele também tem uh, as riquezas vamos dizer assim, que ele promete porque uma pessoa que vai te auxiliar a conquistar alguma coisa, ela tem que ser no mínimo bem sucedida naquilo que ela se propõe né, então uh, sempre prestar atenção nisso se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer do mundo em te responder é isso, muito obrigado pelo carinho muito obrigado pela audiência um beijo e que o sol possa iluminar o seu caminho.